muito mesmo não tem noção do quanto é que eu chorei foi algo foi duro mas olha, teve que ser quem não chora né quem quem quem sofre como eu sofri e, e perto as pessoas que que eu perdi tem que chorar é a vida estúpido fizeste me chorar a pessoa que eu queria sempre Mostrar tudo na minha vida era a pessoa por quem era a minha motivação, mais do que propriamente a minha paixão. Era o meu pai. Tive chorei muito porque tive que me encontrar, não é tudo. É um vazio imenso. Mas. encontrei-me, encontrei-me. É isso mesmo